E aí, eu sou o Gabriel Jordan, novo do TRD, e sejam muito bem-vindos ao nono episódio do React de Corrida das Blogueiras aqui no canal. Dessa vez, uma coisa diferente. Nessa semana, nós não tivemos um episódio novo de Corrida das Blogueiras, porque agora saiu o recap da temporada. Hoje, a gente vai lembrar os melhores momentos. Eu ponderei se eu gravava esse episódio aqui ou não, mas eu achei apropriado, né? Então, já fiz aqui uma coisa bem fugitiva da polícia, né? Hoje, pra assistirmos juntos os melhores momentos dessa temporada que inclusive já tô ficando triste porque tá muito perto de acabar na semana que vem já encerra né gente a temporada e eu vou ter que esperar mais um ano para assistir Corrida dos Blogueiros de novo meu Deus tomara que o meu bebê desse ano seja bom hein não seja uma palhaçada igual do ano passado então se você já quiser assistir já vai deixando seu like aí embaixo se for novo por aqui seja bem-vindo já se inscreve no canal ativa o sininho de notificações me segue nas minhas redes sociais e claro continue assistindo <risos> Bom, gente, já tô de fone, vou mover meu microfone pra cá, né, pra vocês me ouvirem melhor. E por uma penúltima última vez, vamos pra interface do React. Olá! divos e divas, estamos a uma semana da grande final da quarta temporada de Corrida das Blogueiras e nessa terça-feira, é, aqui no canal Diva Depressão nós faremos um recap, uma recapitulação de tudo o que aconteceu nessa quarta Amo temporada. Amo muito, ó, gente. Nem, nem lembro mais o que tanto teve tempo nessa temporada. <risos> já tem muita um coisa. Se tornou aí uma das temporadas mais icônicas que nós já fizemos, fi. É isso Amo. mesmo. Amo. Afinal, esse elenco, gente, entregou muito e a gente tá aqui hoje pra justamente relembrar os pontos altos, os pontos baixos, as tretas que também rolaram. Fora os trabalhos magníficos que eles entregaram nas provas. É importante. É, lembrar, gente, isso que gente. é o mais ivônico é, o é, que é, importa gente. mais. Mas, obviamente que não estamos aqui sozinhos, né, gente? Estamos aqui ao lado das nossas juradas fixas, Nathalie Neri. Ai, que honra, Natalia. Tá Linda! Gente... Né? Será que é o nosso momento? Minha... Falar de vovó? Mas aí os lanços Mas Minha... tem ablação, vai ter ablação, tá? E Lorelai Fox Ai, é amigas quantas emoções o caramba aquini foi de raça para cima na final né gente? aqui e aí, veio o momento da grande estreia do primeiro episódio, né, gente? Um fashion filme, uma prova inédita. Meu Deus aviso. a estreia dessa quarta temporada na Rede Cinemark, aqui em São Paulo. A gente encheu cinco Ai, gente, palo. eu não pude ir. Ah, Tava muito doente. O red carpet foi, foi Sabe o que é pior? Eu tô doente de novo. Eu recebi <risos> eu um Eu acho que eu não fico né? doente, não, gente. Eu, eu tenho permaneço doente. Eu um pedido pra TCC e participação em banca. Eu amo <risos> isso, eu sou muito honrada. Mas recebi um unicórnio <risos> depois de sete anos... Conteúdo na internet. Ah, ah, uma pelúcia, amiga. Nunca veio nunca uma pelúcia. A galera, Nata, ele fez meu TC, lembrei de você. Oh, obrigada, que honra. <risos> Mas uma pelúcia tem um apego sentimental. Eu falei, é. caraca, uma não, acho pelúcia! acho que foi muito é. especial é. porque a gente postou. A gente tanto lutou pra essa temporada acontecer, sim. né? A gente sempre tá aí se mostrando muito grato ao que aconteceu. Sempre. Olha, vocês é. comecem a para as marcas logo sim, pro Corrida lá. 5 sim, que eu quero gente, assistir. De mil pessoas estavam presentes, Ai. né? Saiu o vlog aqui no nosso canal desse momento tão icônico. Então não tem forma de começar melhor esse do que relembrando essa grande estreia, né? Gente, os looks e as produções, as makes Acho deles mim, realmente foram é. das minhas favoritas. Público, foram essas da estreia. Episódio, uhum. Porque uma coisa é a gente vivendo aqui, da gente sempre ficar nessa assim. Será que o público vai sentir? A make da hora lá é, tá gente, bonita, o né? Gente, Olha. Vendo todo mundo nas salas lotadas. Esse olho, pelo mesmo eu usaria muito, porque é marrom e a prata. Gente, chorando com a gente foi maravilhoso. Enfim, estreia aconteceu. Agora vamos falar sobre o primeiro episódio, uh -huh. sobre a primeira prova, que nesse primeiro episódio o caos já se instaurou. -se na Fecha um filme parado. confusão, gente, né, meus é amores? Incrível, gente, Prova em grupo não é um caos. É Imagine o inferno. A situação de reality show, obviamente tivemos vários grupos com, com com entregas diferentes. Sim. Mas que é complicado é complicado. Pela <risos> primeira vez a gente teve Três grupos, né? Nesse primeiro episódio, e aí teve o grupo do Eric, composto pelo Rafa e pela Elai, o grupo da Paula, as Gays e pela Jade Borg, os e o Divos, grupo da Dakota, que tinha a Elu, a Hillary e a Isa, né? Então, são três, e alguns grupos, divos. três entregas. E a gente sabe que o grupo da Dakota tinha uma integrante a mais ali que podia ou não ser uma vantagem para eles, e no fim. Tudo deu errado, um mas terror. tudo deu certo ao mesmo tempo, né. Porque foi uma grande narrativa de entretenimento ao mesmo tempo. É. É, e ao mesmo tempo é engraçado, não sei se vocês vão lembrar, né. Mas foi uma tudo, narrativa tudo de tortura pra quem tava assistindo os três episódios, na minha opinião. Porque na mas... passada, se fosse comigo, eu faria diferente, eu faria diferente. E uma coisa que não aconteceu... Ah, é, né. Foi essas rusgas dentro do, da comunicação. A galera pensou tanto no equipamento de dividir <risos> item. Eles pensaram tanto na técnica, que foi o que aconteceu na, na temporada 3. então falando de um mim? invisível ali, que era o relacionamento deles acabou entrando na frente de tudo, né? Verdade, né? Complicado, Falou gente, tudo. Mas é, como sempre, se a se Nathalie falou bem tudo. já com as pessoas que você acabou de conhecer nem pois todos é. ali já se conheciam pela internet, É impossível, né? gente. Muito complicado, porque você não sabe o que esperar. Mas as entregas vieram. Vieram, vieram. vieram. vieram. A gente tem dois nomes que se destacam aqui nesse primeiro episódio. Bonito. Que é a Isa e a Elu o é inegável. Que elas foram as oh, protagonistas desse positivo. início de temporada. Afinal, a grande treta foi entre elas, né. Inclusive, temos cenas aí dessa treta. Vamos ver um pouquinho? Tá, mas calma. eu te falei pra gente vir ver, e depois qualquer coisa calma. a gente grava mais. Vamos tá, ver. Tá, mas é que, tipo… Calma. Não, não tem calma. Vamos não, ver. Calma, não me estressa. <risos> a Julela, lá Lona. Ela a gente fica de Ai, vontade, tipo, Só fala! Tá, O que, que, que eu... custa? A gente, não isso corta no C, pelo amor de Deus. Gente, tipo, acho que Don't fight, don't fight. Por que que só na minha temporada ah, fica não, não tinha premiere? Tipo, eu tô tentando fazer… Rapaz, Dias! O áudio dá pra editar, se tiver baixo se tiver Ah, o... tudo dá Porque pra editar, tô... mas aí na hora de fazer ninguém faz, né? Ai, meu eu peito tá vazando E também tá gongando desde Ai, anos. Gente, calma Eu escolhi estar no seu grupo, o que, é que você tá falando? Eu que não fui escolhida. Eu acho muito corajoso da parte das duas, porque elas não passaram vontade de dizer o que elas estavam pensando a respeito uma da é. outra. E a respeito da dinâmica em grupo em si. Falou mesmo, é. é. Pensa aí, né, a prova do Fashion Film exige muitos, muitas coisas diferentes, né. Uhum. Porque além da make, tinha filmagem e também tinha edição. Edição, captação… E nisso tem a escolha do equipamento. Tem o item que você também pegou, que você precisa usar no Fashion Film. Então são muitas questões. O conceito, que é difícil até chegar nesse conceito. E um tempo de prova, né, pensar no conceito. E chegar numa num conceito que todo mundo, tipo, ah, não, gostei. Isso já, isso já foi a grande Que ideia, é o quase impossível. que <risos> eu acho mais louco sobre isso é que essas provas em grupo, elas mostram muitas dificuldades da produção blogueirística, né? Porque por mais que você às vezes trabalhe sob pressão para entregar blogueira marca, é blogueira é difícil, gente. você não um grande tema, você não Tem vai uma querida, três, inclusive três que pessoas no seu -se <risos> Então acho que aí foi um primeiro erro. E acho que talvez, com as duas tretando, faltou um terceiro ali que pudesse falar, gente, uhum. não. Ah, é, eu não ia me meter, não. Eu ia deixar, Dakota, deixar bem é, é, ela começou inspirou. prometendo que é não sei o que é lá, Será que que mais é lá? prometeu no começo? Aí, gente, eu a Dakota dá muito em ninguém, eu é sei tão é muito. Acontece, a deu pra perceber que a Dakota, ela ficou assim sem reação em frente a tudo aquilo. Porque ela também ficaria, gente, seu palhaçada. A Dakota chegou a assumir no depoimento que ela não ficou muito confortável com as pessoas em si de seu grupo, né. Acho que visualmente, como ela mesmo disse, ela não achava as pessoas tão interessantes quanto os outros participantes. Se eu for bem sincera, eu não tô extremamente feliz com o meu grupo. Eu acabei pegando o grupo mais fraco visualmente. Enfim, gente, é um grande caos, mas eu entendo, sabe? <risos> não, eu entendo. E é o caos que entreteu aí. Foi a narrativa é. principal, né, uhum. desse, desse primeiro episódio e dos outros episódios. Porque ficou toda essa questão da briga, da rivalidade e tal, né. E a internet se dividiu muito também, eu vejo muito assim. Qual sempre. lado, né? qual é, qual lado, quem, né. E às vezes até falaram das outras, da Hillary e da Dakota, que pô, também não fizeram nada e tal. Na verdade, foi uma grande avalanche ali de problemas. O vídeo, até que… às vezes você sobra até, até pras outras duas. esperava pelo caos é. que aconteceu, né. É, tanto que, que tinha narração, assim. Ai, Color Trends! Ai, gente, eu achei que a Dakota é, é, tá. paga é, tá. o peixinho, é, tá. eu também tô quase pagando hoje. Ah, que uso. legal, interessante. Diva que é, inspira, me empoderou. empoderou. Eu acreditei, vocês sabem que eu acreditei. Eu, eu comprei, e falei, nossa, uma Porque coisa mais Porque tem muito post. aquilo que o Arlindo falou. Você chega aqui no palco, você me falou que tá dando errado. Às vezes o errado pra você, pra mim, soou como certo. Então, gente, não chega apontando o defeito do seu trabalho. Deixa os jurados olharem. Gente, na minha temporada, eu não fazia isso de apontar defeito. Tinha coisa que eu fazia que… nossa palhaçadrão, coisa ridícula, eu sabia que tava mal feito. O quarto episódio da minha temporada, por exemplo, que era o que eu tinha certeza que eu ia ser eliminado, porque um, eu não sei fazer nada de cola quente, nem me propus a aprender também até hoje, e dois, eu tinha certeza que eu ia ser eliminado, mas eu não tava falando que ia ser ruim. Gente, os meus confessionários daquele episódio parece que é uma pessoa, assim, maluca, assustada, sem eu não são da realidade. Porque eu falo assim, ai não, tá bom sim, Uhul! Vamos continuar aqui o programa, uau! No final deu certo, né, gente. Escapei do flop. Mas também não durei muito, né, que no episódio seguinte a foi com Deus. Gente, o que deu muito contraste foi que tinham outros trabalhos pra gente comparar. Hum. Logo no primeiro episódio, a gente viu o vídeo que o Cris editou. E comparando Ele foi o momento, com os outros, que destacava muito. E também provava que dava pra você fazer um trabalho Olha o act, olha a edição. Né? É, gente, Ai, a gente que bobo bonito! Dentre os melhores, aquele que tava meno... menos, não os piores. É... A gente não escolhia entre os piores. Isso é, foi é um ponto isso. muito importante. Tivemos aí o flop, né, do grupo todo da Dakota. A Isa acabou sendo imune pela regra que a gente propôs desde o começo. E eu acho que a gente nunca mais vai Tomara acertar que na a temporada tanto assim. Que não isso. A gente colocou essa regra justo no grupo que perdeu, sabe? Então é, a Isa, ela podia estar imune ou não. E não faria falta se o grupo dela não tivesse perdido a prova. E a gente conversou sobre isso, né? Sim, exatamente. Sim, sim. Que era uma coisa que a gente arriscou, deu certo. Eu acho uhum. que funcionou muito com a narrativa, a Isa acabou sendo imune. E aí, colocou a Dakota, a Hillary e a Elô nessa situação de flop. Tiveram que reproduzir o delineado, e era um delineado muito difícil. Uhum. Mas também dava pra fazer naquele tempo, em 30 minutos, né. Era um delineado sim, que foi feito sim. nesse tempo, e mas dava pra ter sido feito nesse um. tempo. <risos> o da Dakota ficou muito bom em comparação <risos> com, com o original, né. Sim, sim. Foram detalhes, né, na verdade. É. Foram detalhes ali. E o da Hillary também me surpreendeu, saiu, né? gente. Porque uma ela tinha falado que ela que não era boa com make, mas ela arrasou. Né? Essa, essa temporada tava muito ali fashionista e tal, né. Mas a gente teve que pegar muito nos detalhes. E aí, Fih, você trouxe uma palavra que resume bem… Resume não, né. É tudo a respeito do segundo episódio, que é o Upcycling. Uma grande confusão que foi esse segundo episódio de Upcycling. É. Pela primeira vez, nossas competidoras precisaram transformar um item numa peça de roupa ou num acessório. Ai, gente, o que que foi, né, o <risos> um que aconteceu? Caos. Eu acho que principalmente um caos Just consigo, the é, o conceito do upcycling. <risos> Alguns ali não estavam tão familiarizados, e foi difícil trazer. É, a gente até ilustrou muito ali, né, porque você entrou com o cropped de tênis, né. Sim. Eu acho um grande exemplo de upcycling, né, porque… Sim. O cropped que virou o tênis, né. E a gente ali jogou vários itens, né, pra eles utilizarem aí na criação do upcycling. Então tinha vários guarda-chuvas, vários chapéuses… Bolas! Vários bolas chapéuzes. e tal, né. A concepção, acho que ali era pegar os itens e transformar em outra coisa, né. Obviamente que a gente abriu é, para as pessoas usarem os tecidos do QG, os complementos e tal. Mas eu acho que a grande ideia do Upcycle é quanto mais você utilizar os produtos mesmo ali, né, é mais legal. Porque é. essa é a função mesmo do rolê, né. E uma coisa que talvez pode ter escapado pro público é que vários deles receberam vários itens da mesma Sim. categoria. Então uhum. várias, vários tipos de boias, vários tipos de chapéus, vários tipos de bolas. Tinha essas pegadinhas no meio, que é justamente quando você escolhe ali um ou manda pro outro, você sabe que algum item vai ser mais fácil de trabalhar. Hum, e outro, hum. mais difícil. E a aplicação do material é. era fundamental. E uma ah, coisa que não era uma exigência nossa, mas acabou acontecendo por parte deles tem duas questões aí, né. A criação de mais de uma peça, uhum. né. Quase todos criaram mais de uma peça. E isso acaba dificultando pros outros competidores porque você eleva o nível da competição. Uhum. E a utilização de mais de um item do mesmo. Então, tinha uma bola… O Cris usou duas bolas. Tinha uma boia, a Dakota usou várias. Então quem não faz tanto quanto os outros, acaba ficando em desvantagem. Temos dois nomes do é, né. foi o momento. A Isa, a bolsa de guarda-chuva. O guarda-chuva abre, mas a boca da bolsa. Não abre. E aí, tem a Hillary né, que usou apenas gente, um chapéu, fez um look top, não um chapéu, não. de Ano Novo, não. Não, não, saia, não, não, mas... não, não, não, não, não, não. Upcycling ou não, o look da Hillary estava lindo, entendeu? É um dos poucos que, sei lá, se eu estivesse comprando num shopping ou alguma coisa assim, eu escolheria, gente. Não, eu quero saber! <risos> gente, eu gosto do que é bonito, entendeu? Não sei se é do briefing aí, mas do look dela tava lindo. É que o público também confunde muito isso. A gente vê, putz, ela tá linda como é que ela Eu era não quero era, saber, a, a, a é, Hillary é, tava linda, eu vou ela. Bonito. Exatamente, ah. era sobre uso dos materiais. Eu vi muita. A galera reclamando muito quando eu e o Dari entramos e falamos sobre isso, aquilo, que falaram: os, os conselhos atrapalharam. Quando a gente entra no QG, a gente tá focando em aconselhar, e a gente sabe porque a gente passa o dia inteiro assistindo os participantes é aconselhar pra que as pessoas vençam a prova. A gente não vai dar um conselho pra pessoa se salvar. Uhum. Então, realmente, um conselho ali usado é: pense em fazer mais, porque a gente quer que todo mundo esteja num ponto competitivo. Gente, você muito falou ontem sonora, né, nessa as uh, recap, assim. No caso de fundo, da Rina, a gente transformou assim. o chapéu dela não só em um outro chapéu, como era o desejo principal, mas aquilo não foi suficiente, né? Exatamente. Mas a gente sempre busca. É, colocar perguntas, por mais que o trabalho esteja bom, pra pessoa se, uh, se mostrar mais. Uhum. Foi o caso da Paula também, né? Quando a gente foi aconselhar ela, a gente... Existe muito potencial dela ganhar essa prova, porque ela tá indo muito bem. Uhum. Mas talvez em comparação com outros, a gente possa estimular ela a fazer um pouco mais. Sim. E às vezes as pessoas não entendem por que, que a gente A Paula tava dúvidas, muito sick nesse Porque a gente dia. tá sempre querendo que os competidores estejam no mesmo nível pra ganhar a prova. Ainda é mais diferente. depois que você Sim. passou na bancada de outros e viu que tinha gente fazendo mais de um item, caprichando um pouco mais aqui, caprichando um pouco Exato. mais ali. A não, acabou não usando, né. Ela até falou nas redes, depois eu usei nos bastidores e tal, né. Vocês fizeram um fica com uma ter. situação que, pô, você não usou. Então a gente não sabe até que ponto… E mais uma vez, é aquilo. Você tá vendo, todo mundo tá usando. Você uhum. continua nessa ideia de não vou usar? Pode continuar, mas todo mundo vai te comparar com é. os outros que usaram, né? é, exatamente. é, aquilo, Nessa temporada, você tinha que olhar pro que os outros estavam fazendo e vendo se você não tava fazendo muito menos. Mas eu acho que a questão do público não vem em relação ao público e sim ao júri, em relação a ele não ter vestido a saia. Eu acho, que eu entendi na época, que já tem muito tempo que esse episódio passou, gente. Essa temporada é longa, né, mas eu gosto sim, gente. De entretenimento por muito tempo. Quero era o Corrida 5 com 20 participantes, gente. Quem usou muito dessa comparação. É. Ai, ah, o Eric vestiu lá a sacola dele. Sim. A outra vez chamou Ele te tanto, é gente, ele só do Carnaval, o Carnaval tá chegando. A gente chegou a essa conclusão, é porque ela não tava só com a saia, né. Ela hum. literalmente fez um item do zero, que era o objetivo da prova. Sim. Inclusive, a, a gente também entra no QG, Dario e eu, e é, comentamos. É, gente, uma coisa, coisa que mais eu itens, sou... Porque é isso, a gente tá sempre Pensando aconselhando pra vitória. A gente sabe que só com a luva não seria o suficiente, baseado no que a gente estava vendo, mas se ela colocasse mais itens, quem sabe. Na verdade, eu acho que o que resume bem essa questão é que colocamos numa balança ali no julgamento. A Sara acabou utilizando mais de um sapato, tinha uma luva muito bem acabada, por mais que não parecesse uma bota. A Saia apareceu uma bota, uma não mutant. vestiu. Enfim, colocamos uma balança e a gente entendeu que ela merecia assim, ser salva porque ela transformou o um item no outro e pelo menos um dos itens que ela trouxe estava muito bem acabado. Tava muito legal. Mas gente, quem brilhou literalmente foi a Jade, né? Porque ela pegou a um gata, amor vai 3... acontecer vários acessórios uhum. um look com a cireneona metálica o próprio briefing e ali ela já começou ainda mais a botar medo nos outros participantes eu acho né Diva. e a maquiagem artística hein, gente terceiro episódio chegou chegando e eu acho que nenhum de nós esperava que fosse acontecer, né? <risos> Ai, gente, eu não esperava mesmo a qualidade das makes. Porque me surpreendeu demais. Acho que o nível Divaram. tá muito lá em cima. E lembrando do quanto que a gente demorou pra escolher o Divaram tema muito. dessa prova, vocês Sim. lembram? E acho é. que a gente acertou muito. Foi uma prova linda e icônica. Não, isso é uma curiosidade, tá, não gente? Vou enaltecer Ó, a gente também. Passou por aqui <risos> ideias de fazer fruta na cara, comida, é. ah, não, pizza gente. na cara. Eu, gente, eu juro, por Deus, eu só gasto no reality mandar você fazer uma pizza na minha cara. <risos> assim, não que as minhas maquiagens de ultimamente, né, de 2022 pra cá andem num nível muito normal. Hoje eu já apareci com a mão de sangue falso aqui, né. Já fiz bola azul no olho, moro numa linda bola azul. Mas assim, gente, nossa, eu ia me Mostrar os personagens pra eles. Todo mundo sabe o que é um gênio da lâmpada, uma bruxa. Todo mundo tem na, na cabeça uma ideia desse personagem, né. No eu imaginário, é. é... Ajudou na hora deles Sim. produzirem as makes, acho né. Acho que ficou mais claro que assim… Inclusive, um dos tópicos, né, que eles é, tinham que acertar ali na make era justamente a semelhança com o personagem. Uhum. Então ficou muito claro, talvez, é pro público, onde é deveria chegar. É por isso que a Dakota e o Eric foram momentos, gente. E entender que aquele personagem… E eu acho que quem foi foi o caso da Dakota e do Eric, né. Que eles pegaram esses personagens e trouxeram pra narrativas maiores, né. O sangue, o chapéu da vovó, eu achei isso, assim… Muito legal, muito criativo. E o Eric fazer a fumaça, fazer as coisas. Elevaram ainda. Porque se eles estivessem assim, talvez já arremeteriam Só com o azul e só com os pelos. Mas eles foram além ali na produção. Qualidade, criatividade, eles contaram uma história. acabamento, Sim. beleza, encantamento. Concordo. Era isso que eu queria. É. Saí encantada e fiquei encantada com essa prova. Sim. Não só dos que ganharam, mas Sim. a maioria deles entregaram algo assim muito maravilhoso. Eles conseguiram trazer muito das personalidades deles hum. também, sabe? Sim. Você conseguia ver, por exemplo, o gênio do Eric, que era um gênio super drag com batom perfeito, sabe? É. Ou o Shrek, da Xereca, da, da Elayah. <risos> <que> eu achei <risos> o nível de, de Ai, entrega é muito eu... grande, eles se jogaram. Mas e a Sereia da Jade, hein, gente? gente? Ai, Icônica, não quero saber, não quero saber. Tempo não tempo quero tempo saber. Icônica. É sereia, não é sereia. Você é. vê um alien, você vê uma sereia. É porque assim, eu sou uma Difícil. pessoa leiga em maquiagem artística. E em maquiagem geral também, né, não uhum. sei fazer nada. E quando eu vi, a, a, através das, das telas de gravação dos bastidores, a Jade aplicando o slug no rosto, né, a, a prótese, eu tinha certeza já que a prova seria dela. Porque você, quando você aplica a prótese, você também eleva o nível da uhum. maquiagem sim. artística. É, sim. Né? gente, e pra tem mim, muito eu vi, isso eu uma sereia ali, no começo, né. É engraçado que logo no começo sai lá e pergunta, né, até… É um alien? É um alien? <risos> Não, vai virar uma sereia. Lacre. Esse é o termômetro de que a gente entendeu… Que algumas pessoas talvez não levariam Não Não levariam. Sereia. Eu enxergava, porque a minha referência de sereia vocês vai além Vocês entenderam? A gente tinha também como sereia. Mas talvez essa coisa da Eli perguntar, a Jade poderia ter se tocado que foi até uma dica, é, né. Sim. Tipo, olha, talvez não esteja vindo tanto uma sereia aí. Mas vocês não se lembram? Ela comenta mesmo durante, né, os o... depoimentos. É, o depoimento ela fala, talvez eu tenha… Eu não acredito que eu chegaria a ganhar dessa vez porque, talvez, os jurados falem uma coisa que eu fiquei até um pouco receosa ali no finalzinho. Que a minha make ficou uma coisa talvez meio alienígena, meio bicho do mar, sabe? E não tão sereia padrão, assim. O que a gente pensar foram detalhes, né, gente? Faz as a make da tá resinha colorida. Tiraram vez. ela realmente de uma possível vitória. E é isso. O que mais deixa a gente muito ansioso e por isso que causou todo esse frenesi nos bastidores dos jurados, que foi assim: tô sendo, tô sendo leve, né? Aí, gela, minha amiga? tô sendo singela, assim, entendeu? Aí as câmeras de make-off, felizmente, estavam desligadas. É, Mas, animosidade. O que causou, animosidade. Mas o que causou tudo isso, com certeza, foi que a gente foi entender era o bastidores que eu matéria. queria a gente ver. ...passaram três horas fazendo isso, e uma hora a gente, nossa... Sereia, do nada. Não, peraí. Não, peraí. É. Ah não, peraí, mais volta. É. E aí, a gente ficou nessa exaustão. A próxima vez, a gente apaga as telas e só vê no final. Porque meu coração não aguenta. Amiga, sim, sim, é. sim. E tanto que foi uma prova incrível que tivemos dois vencedores, pois né, é. gente. Coisa que a gente é. não tinha se programado. É. É. E as pessoas podem pensar que a gente fez pra poder causar alguma coisa. Mas não, realmente, a gente… Não tinha nada programado. A gente estabelece né, ia algumas regras durante o jogo. Mas dois vencedores nessa prova, a gente não Eu imaginava. Falar o português correto, é porque a gente não conseguiu se decidir. Também brigou é. até o fim. Porque <risos> o trabalho da, da cota do Eric realmente estava muito pau é, a pau igual. em termos de qualidade de maquiagem, remeter ao personagem, é. o acabamento. Sim. Eles mereceram muito esse double win, né? É incrível, assim, icônico, acho. Iconico. Mas foi uma entrega muito bafo, né? Obviamente tiveram os que foram pro flop, né? E inclusive temos um vídeo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 Gente, o Eric, ele podia não ter levado bala nenhum ou tá falando assim, olha, não vou decidir de nada, tchau. Flop e colocar os vencedores Decide nessa de situação tu, de aí. ter que salvar um dos três… Aí a gente colocou pra botar uma lenha mesmo, tá? Não vou mentir, não. Porque eu acho legal quando eles se envolvem no jogo também. Sim. Né? Eu acho que tem muito da questão. Eu entendi muito a justificativa da cota e do Eric. Mas é óbvio que quem não é salvo entende que foi algo pessoal. Sim. Não tem como não óbvio. levar. Não né? Deixa de ser também. Não deixa não de ser é um É pessoal também. também, né? Por isso que eles se emocionaram tanto. Porque eles já tinham essa conexão entre si. Sim. Daí não importa quem fosse salvo ali. Alguém ia ficar triste, alguém ia chorar. Mas eles tiveram que escolher. E a entrega foi maior do que a gente imaginava ainda. <risos> Isso. Se a gente para pra pensar, na verdade, ali, né acabou que foi a Sarah e a Isa, né. A Isa, embora ela não Os seja dois vovozinhos ficaram lista, muito ela bons. Ela faz makes, né. Uhum. A gente Até no vídeo de inscrição, ela mostra as makes que ela faz, uhum. né. O Rafa já é uma drag queen aí de tempos, né. Realmente, a Paula talvez ali seria a mais prejudicada. Mas aí, são várias estratégias. Porque realmente, eles poderiam botar ela pra ela sair. Uhum. Mas talvez eles optaram por uma outra coisa. E faz parte, realmente, do jogo, né, assim. A é, gente, faz o quê? Na verdade, no fim, não existe um certo ou errado, acho. É. Porque não. eles estão numa competição, né? Esse é o contexto. É, como é aí medir? você pode buscar aliados, você pode se defender. E a gente teve essa, essa discussão se repetindo também ao longo da temporada, ah, nos outros momentos. Super, né? super. Agregamos mais um prêmio aqui pra vencedora, é. ou vencedor, é. tá, gente? O sapato de Ai, cola aqui. A gente tem que ficar à vontade. Ai, é, olha, é eu também de Nós agenhar, estamos aqui de roupões, então. de toalhas, né? eu Acho que a gente tá se preparando aí pra final na semana que vem. É, Vamos um pouco, ficar à vontade, né? porque agora o jogo também começa a ficar. Atenso, daqui pra frente só tensão. Na verdade, não. Acho que agora a coisa fica mais assim, acirrada. Competitiva, porque, né. A partir desses episódios, acho que a, as pessoas Nem começam é a, mesma a coisa é isso. que todo mundo tem um, um destaque ali, né. É. Mas a Night of Cola Quente sempre pode ser um problema. Uma pedra no sapato de um participante. Mas não foi também. Um foi inferno. A Night of Cola <risos> foi Eu amei demais. <risos> foi, foi incrível. Foi, foi uma pedra no nosso sapato. É. A gente é. propôs aí pros <risos> participantes de fazerem um look pra Farofa da GQ que foi a festa que aconteceu aí semanas atrás, né. A festa que parou o Brasil. Gente, eu ainda acho, assim, sensacional como é que vocês junta. Desdiquei Karen Baquini e Balenciaga, tudo no mesmo episódio. Tudo nas mesmas semanas, assim, tipo… Gente, isso foi gravado há meses antes, não tinha como adivinhar. E ainda assim, o timing, nossa. Lá parou aí a internet e… Gente, o que você pode esperar? de um look de festival, sabe? Cada um tem uma personalidade. Cada um sabe trabalhar com o material. Então o que eu achei legal é que teve uma variedade Pessoa muito grande. Pessoal é luz do regata, gente. É eu acho que uma coisa que aconteceu e nessa é temporada também, falando já… Pulando, indo pro final, pras escolhas. É que a gente decidiu ouvir… Escolheu ouvir muito mais os jurados convidados, né. Uhum. E isso muda, a gente acompanha o dia inteiro. Tá lá, entendendo, vendo os processos. E de repente, alguém de fora é. que fala… Eu prefiro esse, e a gente falou, não, vamos, vamos levar isso em consideração. Porque os jurados convidados tem muito a ver com os temas que a gente estava tratando. E no caso, era a própria de quem? Falando é, a da sua farofa. Da farofa. É, dona da farofa, né. Então Também. isso deixou a gente ainda é. mais... Com palpitação, porque tinham muitos, muitos looks que vários de nós amávamos. Uma coisa que eu achei assim, que faria uma grande diferença, por exemplo, pra Paula, porque a Paula foi muito bafo nesse episódio, né? E ela simplesmente não tirou aquela saia durante o julgamento. Ela só tirou depois, quando a gente já tinha julgado. A gente não sabia que a saia dava um botão. pra. botão. É... é. Dicas aí pra, pras próximas temporadas. Tem que mostrar tudo que você fez ali no Antes não, do julgamento, gente. É um gente. desfile, né, gente? Nos desfiles você tem que fazer e acontecer. Eu acho que faltou muito. Disso, né? Mas ah. teve a hora da explicação, que aí, por exemplo, a Eli uhum. explicou do botão, explicou tudo. E ela não tirou aquela saia babadeira, é. poxa. Fez o elemento, tem que mostrar ali, né. É. Mesmo assim, se destacou, obviamente, porque o look tava É, bapo, gente, né? o sim. O sim. mas ela, era ela tava dela que tava o do O do Eric onda também, onda do mar muito festival, assim, foi um dos meus preferidos também. Aquele negócio da língua que sai, gente, assim, oh, <risos> formato, é. né. E tem, e tem o muita personalidade amejo, é dele, né. Acho que isso era o mais importante. Você ia estar numa festa de influenciadores, quem é você nessa Festa. Sua roupa tem que falar por você, né. Sim. Acho que os que conseguiram fazer isso se destacaram muito. O que não foi o caso do Cris, né, gente. Que a gente tentou ajudar, mas a é. roupa do Cris não veio. É, o Cris, ele não manja da cola que a gente tinha falado, né. Que eu também não. Mas na entrevista de aprovação do Cris pra temporada eu olhei pra ele e falei, Cris treina a cola quente. Porque a gente já tinha visto o conteúdo dele no YouTube e ele falando que ele não era bom de cola quente. Entrou aqui e saiu aqui, né, Cris? Yeah. <risos> mas é da do, Não só nada dele. Tá sim, sim. É inovador e revolucionário? Não, mas, não, mas aí bem não bem era treco. cola quente. Era uma outra coisa que ele deu um truque ali, É, né? eu acho que faltou… já que ele fez aquela ousadia das tintas, talvez pirar mais naquilo. Sim, Acho sim. Que... Para mim pesou a coisa da cor. A Gk mesmo falou, né? Se ele tivesse trazido os detalhes da costa para frente, poderia ter sido outra vibe ali, mas não veio. E no fim é isso. A gente isso, acha né? que não ia ter sido muito diferente, muito pra falar a verdade. Deles, mas fugia um pouco na ideia do festival fashionista. Que foi o mesmo caso da Jade, né? Que tinha ali uma peça muito rebuscada, com muitos itens, mas que no Diva. fim a gente se perguntava: é uma peça inteira? É, uma... é um look de festival, né? É, e foi essa é. dúvida que talvez colocou todo aquele esforço que ela fez pra fazer aquela saia coberta. E tanto uhum. a Jade quanto a Eli, elas tiveram 30 minutos a menos na prova, uhum. né? Uhum. Porque o Eric e a Dakota designaram pra eles essa. essa... Essa vantagem para si e essa é. desvantagem pro outro, né. E a Eli provou que ela conseguiu fazer, no mesmo tempo que a Jade um look completo, por mais simples que fosse, uhum. foi um look completo. Bonitinho, acabadinho. E a Jade focou muito na saia. É. Dava pra ela ter dividido esse tempo e ter feito um top, é. talvez. sabe? Eu né? acho que isso conta muito também. A gente, até o público mesmo assistindo, o look às vezes parece completo por causa da roupa que eles já estavam por baixo. É. Que é o que aconteceu com a Sara também, Exato. né. Que nesse episódio era a Sarah, não era a Rafa. Mas enfim, se você tirasse ali o macacão que ele veio por baixo… O look era muito pequeno é muito que ele pequeno. construiu. Eu era muito inclusive achei essa macacão babadeiro esse questão acabamento do aviamento, que tava tipo, disponível veludo, no, eu no QG, né. que são as asas cravejadas de lantejola prateadas, as, as asas prateadas que ela usa na saia e ela usa no, no biquíni, chama muito a atenção. Sim. A gente até pergunta, essa, essa asa foi você quem fez, porque eu nem lembrava que tinha aquilo pronto. E essa asa você montou ou você já pegou ela pronta? Essas asas aqui elas estavam disponíveis no tá. nosso QG para customização. Mas o aviamento não pode ser mais forte do que o trabalho que você fez manual, sabe? Sim. E por baixo do aviamento, do sutiã dela, o sutiã dela era muito pequenininho. Eu queria saber se alguém pegou a por era uma causa uma disso, por porque... Ela tava bonita, tava, tava bonita. Linda. Porque ela veio com uma roupa ela incrível, maravilhosa. a cara tava linda. Colocou uma coisa de brilho, que a drag sempre precisa ter um brilhinho, é. entendeu? Só que se você tirasse, é aquilo. Tirou a roupa de baixo, não veio. Ao contrário da Dakota, gente, que criou um look inteiro. Que ninguém fez aquilo na farofa. Não imaginar que ela fez de não. cola quente, pra entrar no Dark, que eu sei que era o que ela queria, tá no Dark da Chicaia, e se isso. Que Saca, seu costo do e um look muito bem estruturado, né, muito bem pensado. A gente via os acabamentos, ela só usou cola quente pra fazer, mas era muito bem feito. Eu acho que o look da... Da Dakota, ele se destaca muito por isso. Porque quando você bate o olho, ele se diferencia muito dos outros. Ele não parece uma coisa caseira e improvisada. Eu fiquei bem dividido entre o Eric e a Dakota. É. Eu achei o deles, os deles são os melhores looks, assim. O da Paula também é muito também bom, é um tanto que são Paula. os destaques, né, é da noite e tudo mais. Porém, eu acho que foi o que você falou, a gente ouviu a convidada, era a farofa dela. Ela optou pela Dakota, que também foi super justo, assim. O look é. da Dakota. Enfim, eu fico muito dividido mesmo. É, eu acho o da Dakota foi todo prova é quente, quanto, gente. Não teve pra onde fugir. Mas assim, gente, a já, Jade, já uma das nossas finalistas, não entregou na saia, mas ela entregou no Abadá. Nossa. O Abadá dela ficou super. É, amores. Na ela nossa. fez um, um set com né? sainha e tudo. frase, uma saia. E foi isso, né? Ela falou, pô. Eles falaram que eu não entreguei o que esperava, então eu vou entregar o que eles falaram. Sim, e entregar. a Sarah Fink, é, ela também. Ela tinha entregado um uma peça incrível, apenas, entregou duas, ela então foi tudo. essa energia no look principal, é... Então o abadá dela, veio um abadá. Bem... E a bicha soube fazer um abadá. E o abadá é, do Rafa é. ficou, tipo, bem tradicional, então também não tinha pra onde fugir, gente. Ai, o episódio que o Eric foi de Duendes de Shopping, eu amei a roupa dele, gente. O nosso primeiro especial Só de Natal a roupa ficou a história, acho. né, gente. Ai, que episódio lindo, o Natal ai. é tão lindo. Oh, eu amei todo mundo temático, eles entregaram muito nos looks, eu né, queria. Gente? Ah, você falou do look, o pessoal na internet fica pensando ai, ah, será que eles são brifados e tal? Nessa temporada, a gente avisou sobre alguns episódios. Então do Natal, a gente avisou, gente, vai ter um episódio de Natal. Traga uma roupa de Natal. Ainda mais porque a roupa não ia interferir na prova. Exato. Então tudo bem deles saberem que que ia ter um look específico ali e eles entregaram demais no e cabelo é gente, é bom roupa. assim, brifar contar o look linda, é. e, e gente, eu não acho assim que mataria também dar dicas assim, de quais looks usarem em quais episódios na minha temporada, como eu não teve isso, eu tava seguindo o conceito do arco-íris, como todo mundo sabe, né eu não abria minha boca pra falar que eu nem se botasse uma arma na minha frente mas, todo mundo sabia o que que era né gente, e no episódio que eu fui eliminado se eu soubesse qual era a prova eu teria usado o look na frente antes, eu tinha invertido então eu gostei muito que nessa temporada, brifaram eles a respeito dos episódios especiais. Podiam brifar nas outras também, gente. Não tem problema, não precisa falar da prova. Tipo, sempre tem algum twist, sempre tem alguma coisa nova que as pessoas não adivinham. Public Secrets é um, uma icônica prova aqui de corrida das blogueiras desde lá do começo da primeira temporada. O povo se confunde, o povo fala errado. <risos> mas nessa edição, <risos> eles mandaram muito, muito bem. E quem foi pro flop foi porque se embananou um pouquinho mesmo assim. Gente, o lembro da L.I. A WebGun. É vou HD. A tela foda, HD. É, gata. É uma grande informação, nossa, um sabe? Eu acho que, no, no, no geral, eles foram muito bem, assim, na entrega da publi, né? Eu vejo muitos questionamentos na internet. Se, ai, será que é tão justo, assim, colocá-los no palco pra poder falar ao vivo na nossa frente e fazer uma publi? Sendo que a blogueira grava uma publi? Mas essa é a prova, né, gente? O legal é eles fazerem na nossa frente. Então, realmente, não é próximo da realidade essa prova. Mas é pensando no entretenimento também, né? O que falta, às vezes, é a experiência de entender que você vai ter que soltar de uma vez quais são a os boa, pontos gente, fala para dos outros. Não é. pode faltar. Eu não vou tentar falar tudo que talvez tenha sido hum. onde alguns deles pecaram, né. Tentar falar tudo de uma vez. E muitos deles tentaram falar tudo de uma vez e conseguiram, inclusive. Também. Eu fiquei chocada. É, a Dakota, ela falou até a manhã dela a Dakota né, de foi o, momento. o essencial no começo, e depois brincar à vontade. Exato. Eu acho que ali, né, Dakota e Jade é, também entraram, assim, numa na, na, grande crescente ali, né. Hum. Ligaram na fala, sabe, assim… Dá pra fritar legumes, carne sem óleo, sem manteiga porque eu não sei cozinhar, mas eu sou saudável e dá até pra fazer Sobremesa, Mona, dá pra fazer bolo, dá pra fazer pudim, além de ser super fácil de limpar, porque a bandejinha dela é antiaderente. Na americana, <risos> você encontra o quê? Uma cafeteira que tem um design que combina não só com a minha roupinha de blogueira, mas também vai ter aquele toque <risos> moderno que eu sei que você está procurando pra essa casinha. Elai também foi um arraso, né? É, o que, de, o que fez a, a Elai não vencer, Eli. talvez, ou não ficar entre as melhores foi o erro técnico do produto. É, sim. Né? Do Full a, HD. A, é, a, a webcam era é HD, eu banho, acho. Mas é uma palavra a respeito de uma frase é. gancho. E até não é a Sarah, o produto né? em si. A gente pensa na Sara também. Uhum. Foi, ela, ela engasgou, mas não foi ao ponto de eu pensar, nossa, perdeu. Sim. Porque eu achei que a volta que foi, foi da, muito da memória. Engasgar e o voltar. Fiz o que a memória não. A câmera dele é Full HD. É, Full HD. 4G. Ainda de salvar, mas o negócio G da memória foi o que King. pegou. Esse que foi o problema do Eric, né, gente? Que ele acabou se perdendo ter ficou botado muito outro nervoso. Sei, que eu acho que teria exemplificado é melhor. Mesmo, né, quando você tem que entregar de uma vez, se você errar, continua, faz uma piada e tal, não se deixa bater ter por isso. Mas a gente sabe que ali, na hora, é muito difícil. Que foi o que aconteceu com a Paula, uhum. muito parecido também, né. A, a Paula acabou se perdendo. A Paula já havia dito… E o tempo da dito... Paula, né, gente. gente ela ela se foi embora. embora é, tá tinha um cronômetro Nossa. grande atrás Sim. de é vocês pra eles se guiarem. Coisa que não tinha nas temporadas passadas. Hum. Dessa então vez, a gente mais, deu a guia é... do tempo. Mas o que foi legal, gente, é que nesse especial de Natal todos eles saíram com presentes by Dona Americanas, oh, né. Foi lindo e emocionante. Ai, gente, foi aí que eu comecei a chorar. passou a mesma temporada chorando. Ela tá emocionada com o que ganhou. Oh, diva. Oh, my God. É que eu edito todo no meu celular e eu precisava de um notebook novo. Oh, <laughs> <my God. laughs> Tem muita gente que faz muita coisa com muito pouco. E apesar de parecer, ah, olha que exemplo de superação. É Ela produz conteúdos incríveis só com celular. É muito estressante, é muito estressante você não ter espaço. Você tem que ficar o tempo inteiro e fazer um trabalho truncado. Então, mostrar o quanto o talento e a dedicação, às vezes, supera esses limites. Mas como é bom quando esses limites somem, quando você tem um bom computador para editar. Quando você tem um bom editor para te ajudar. E pensar que essa criadora, esses criadores vão poder entregar ainda mais a partir dessas ferramentas. Isso é ainda mais bonito, né? Isso que a Nathalie falou pra mim foi perfeito. Porém, o que eu gosto desse exemplo também é a vontade de melhorar. Tem muita influência por aí que as oportunidades de fato chegam e continuam na mesma, continuam na mesma qualidade, não buscam, sabe, expandir, elevar. Eu acho que isso é muito bonito e eu acho que isso conta muito. E eu amei ver isso no Corrida das Blogueiras, gente. E aí, você viu o que eles entregam nas redes e depois você descobriu os perrengues que pois eles é. passam pra entregar isso, sabe? É, é o que motiva mesmo a gente fazer uma coisa dessa, tipo, hum. corrida. Porque se eles fazem isso com o que eles têm, imagina ganhando oportunidades, o que, que eles podem fazer? Acho que nessa temporada, mais do que nunca, principalmente pelo lounge, a gente pode conhecer quem eles realmente são sem pensar em público, sem pensar em nada eles conversando, né, qual que é o temperamento de cada um, e nesse episódio, por ser um episódio de Natal que é emoção pura, Meu isso amor, veio é demais. demais. É, foi é. É. Eu acho que uma coisa que esse episódio deixa muito claro também além dessa, dessa comunidade que eles formaram, desse amor que eles partilharam, mostra o respeito que cada um tem pelo trabalho do outro, por mais que eles estejam competindo. E a Dakota saiu na dianteira aí, né gente, venceu três provas seguidas né. Estavam um embate ali entre é ali Jade, de ganhar, uhum. ganha, ganha, ganha, ganha, ela passou a dianteira. Mas novamente, eu acho que crescimento dos outros também. Você vê um destaque ali da Inline, também se destacando, né. O Eric, eu acho que o destaque vem na próxima. E aí, na prova do videocast… Ele brilhou. O que que, que hoje vai ser grande? Foi o um momento, a gente. gente. Tem a ícona... O ícone, que soma mais de 9 milhões de seguidores Não, no Instagram. E só no Instagram. É babado, Só gata, no Instagram. É babado. tem é. outros ainda. Rafa Ukman, que prazer tá gente. gente! A gente, a gente tá muito a, a equipe fã, tá viu, linda, gato. tá tudo Beleza. maravilhoso. Você gostou? Eu, Eu, Eu amei. Eu você Amei tudo. Gente. O Eric teve esse destaque, né, gente, no, no, videocast, destaque, né, gente no, no videocast. Mas também foi outro episódio que trouxe um grande outro caos. Várias discussões acontecendo, as emoções à flor da pele. <risos> Afinal, tivemos também provas em equipes, né. Provas em equipes, gente. É a respeito. Sempre um do caos. caos. Dakota, qual tema você quer pra desenvolver junto com o Eric? Eu e Eric vamos falar sobre o tema família. Família. Ah, e qual que será o tema do videocast dos seus adversários, Dakota? Gente, esse eu momento sei foi icônico, que né? duas Eu Fiquei chocado do na grupo hora, adoram mais. adoram filmes de terror. Então, eu vou dar pra elas o tema esporte. E olha, posso dizer. A Dakota entregou oh, cálculo, oh, gente, porque é. eu não esperava que ela fosse se comprometer tanto com isso. Porque é um compromisso muito grande. É. Você realmente escolher algo pra prejudicar os outros. Você precisa ter muita coragem é. e bancar isso de é, boa. Mas muito ao cuidar, mesmo cara, tempo, cara. ela fez o que o jogo pediu pra ela fazer. Mas ao mesmo tempo, a Dakota, assim, né, aproveitando pra falar dela… Quantas vezes também ela não ajuda as pessoas lá dentro, né, em provas? Quanto, quantas vezes lá na lounge… A Dakota lá, ela é lá, isso legais, é muito importante. Então, assim, Eu gostei que é ela, nessa é temporada mostraram. Legal, isso já aconteceu em temporadas passadas e não gostam, foi tão sabe, bem exemplificado. Desviam, né, ela. Mas o que foi legal foi ver o Eric realmente se superando, né. O Eric <risos> já tinha passado por situações de nervosismo na própria Public Secrets, falando ao vivo ali… <risos> Ai, ah, gente, o bichinho ficou tão nervoso nessa prova. Ainda bem que na do videocast ele foi bem. O áudio dessa caixinha de lição, gente, é o seguinte, é babado. E eu nunca imaginei que diante de um ídolo, né, que é o Rafa Uckmann, pra ele, ele fosse conseguir se desenvolver tão bem quanto ele conseguiu. Naturalmente, é impressionado é né? né? também. nunca sabe, assim, do... o que esperado do dia. A é, minha é, lua é gêmeos, possuo. então eu sou meio bipolar. Sim. <risos> é mais complicadinho. Bem mais, bem mais mesmo. <risos> é... Vamos lá, falando… Fam... Ah, eu gosto desse assunto, gente. Eu sinto bem, sim. bem então próximo vai mesmo. vai ah! Vai, gente, eu tô se Quando foi assim, tipo, o primeiro boy, tu apresentou pra tua mãe ou tu não apresentou, foi algo mais natural. Assim, porque comigo tem essa naturalidade. E tu acredita que eu não apresentei o primeiro boy pra minha mãe? E essa é uma não. prova que a gente precisou muito da opinião da Rafa que tava tão sendo bem, entrevistada. Bem, sim. Porque a gente é, assistir é uma coisa. Mas o que ela sentiu ali dos dois, é uma coisa que até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 A gente colocou na íntegra, no, no canal de cortes da Dia para as pessoas verem o videocast completo. Então, caso vocês sintam curiosidade, é uma experiência maravilhosa. Porque o que a gente colocou é um resumo do que aconteceu. Quando você assiste inteiro, você entende ainda mais as nossas decisões. A Sara ela diz no depoimento que ela não, não teve essa percepção que uhum. os engoliu tanto assim, que é uma palavra que ela usa. Eu não acho que ela os cortou. Eu acho que ela apenas não os deixou falar tanto quanto ela falou. Que ah. forte! Como é assim, isso, gente, gente? O único espécie que eu faço é correr atrás é, de você. É. <risos> Olha, mas aí já tem uma boa modalidade. Já, então já é uma coisa. Tem muitas, tem muitas guerreiras nisso aí, hein, nesse momento. Porque aí, aí dependendo do quê? Você tem obstáculos. Sim. Então você já faz então, o quê? Uma corrida pulando obstáculos. Mas então... você faz gol? Eu Depende, dei a minha opinião no. Gol é correr atrás. <risos> react do episódio, tá no react subsequente também, se eu não me engano. Deixa eu ver isso pra responder daqui a pouquinho, porque é... antes eu quero voltar um pouquinho no. Eu tempo, acho que não tinha muito eu ali o que fazer também. A gente viu sobre sobressair. É, as inseguranças deles, é. sabe? Da, da Jade e da Elai, Que a gente não sabia que existiam essas inseguranças uhum. ali. Então foi uma prova que a gente conheceu mais da personalidade deles. E acho que isso foi muito bonito pro público também, é sabe? Ver eles reconhecerem isso. Acho que esse episódio foi muito especial por isso. Você Ele foi humanizador. Glória, eu que, porque eu me vi muito nos dois, uhum. nas duas situações. Porque a Jade, ela bolou muita coisa na cabeça dela. Uhum. E aí, quando você vai fazendo ao vivo, não sai o que você pensou. Hum. Tipo, o que você planejou escrito. É. E aí, e, talvez, é inevitável não ser engolido por uma pessoa que já tem uma óbvio. facilidade de hum, se comunicar. É. E a Jade, é. no nervosismo, gente, ela vai fazer aquela voz dela. É a voz do nervoso dela, sabe? Que ela vai… É o escudo <risos> dela. O jeito é. dela, não sei o que lá. E pesou nesse dia. É. É. Mas todos nós temos isso. É um bordão, é, é uma outra… É coisa, uma brincadeira que vai fazer, todo mundo tem essa válvula de e aí, depois, veio todos aqueles stories mostrando seu dia a dia correndo na rua, bem despretenciosa. E aí, hoje em dia, não tem tanto disso. Você acha que você era assim, mais do, do, da corrida, mais assim, do Cooperzinho? A Eli, né? o fato dela não se colocar ali… Eu já tinha esquecido vezes, que era o tema deles, mudar. eu isso tava perguntando o que, eu, que, eu, que eu, ela tá exemplo, falando. sofri muito na vida, porque uhum. é isso, o medo de, pô… Não, às vezes é melhor ficar quieto, não uhum. vou interromper. E acho que as duas entenderam. Nossa, meu maior arrependimento assim, quando quando a gente, quando vocês duas é. soltaram os discursos. Mas eu acho importante assim, a gente ressaltar que tudo isso é uma crítica Pra que elas melhorem, uhum. e ao na mesmo vida. tempo, não há é uma crítica negativa é ao trabalho Reddit. que a Sara Vika fez, Exato. Sim, né. Sim. Porque é, é uma competição, ela se comunica muito bem. Ela pode não ter tido… Eu realmente acredito que ela não teve a intenção, ela diz isso no depoimento. Acabou acontecendo também, porque ela gente. tem essa facilidade. Existem pessoas que sabe? têm uma habilidade de preencher vazios. Exato. Que antes de você perceber o vazio, a pessoa já entrou. É, lá, isso, na hora, às vezes entrar, a pessoa não então. percebe mesmo. Ah, eu tenho que pensar quatro pessoas pra… Isso, pro seu time. Além da… da... Pra botar hum, o peito no você jogo. É isso, além da capital. <risos> Ai, será que a gente não brinca de outra coisa? <risos> tipo, eu não sei se eu acho uma área… E, gente, isso nunca <risos> vai é, não Vamos brincar de outra coisa, então. Tá. Se a gente pudesse inventar um esporte exclusivo pra gente ter nessa Copa das Famosas, qual seria esse esporte? E é uma coisa que a própria Rafa trouxe, o levantamento no final de das boys. contas. Ideia a ideia da Aylu, inclusive, que ela me deu lá no Twitter. Foi quem passou segurança no meio da conversa, <risos> né. Porque ela percebeu que as outras duas estavam se apagando ali no meio. No final, a grande âncora ali foi que trouxe segurança pra convidada. Sim. É, é gente, também, eu acho isso. Mas também, acho também que... passamos o feedback. Que é importante, quando você tem essa noção que você preenche muito uhum. jogar a bola pras pessoas. Exatamente. É usar essa habilidade. É, já que você tem esse dom, então... Falei aqui, então... Fala você agora. É, faz uma pergunta agora. pro outro, não sei o que ela. É. Mas numa competição, também isso muda também. Ela se salvou. É, São muitos é, fatores, é. gente. Um flop Eu amei a peruca da Sara. Né, e olha, que a gente tomou a decisão de manter a Jade e a Eli realmente colocando o vídeo em questão, né? A gente olhou pro vídeo das duas, eram vídeos muito bons. A gente nunca imaginava que fosse esse caos que foi a internet. Realmente foi muito tocante o que vocês falaram, disso de se ver mesmo. E acho que acredito pra vários outros criadores. É. Porque é, é o que eles uhum. falaram, né. Às Exato. vezes não tem alguém que chegue e fale isso pra eles, sabe. E a gente aprendeu na marra, normalmente. Uhum. Ou uhum. se apoiando nas pessoas que estão ali, que dão aquele conselho. Um dia uma bicha mais velha, igual eu tô sendo a bicha mais velha pra você chegou pra mim e disse, Lorelai, se você não aprender assim, pô, você é muito boazinha, você fala mansinho, você é uma querida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 que não é ser mal educada, é você mostrar quem você é, sabe? E você vai saber fazer isso com delicadeza, eu tenho certeza. Vou falar para Jade assim como você. Eu vou eu não, não posso falar de, de novo, gente. e feridas abertas por aí e que constrói pessoas para conseguir sobreviver. Escuta a, a Nat falando isso, já quero chorar. muito violentas, a gente tem costume de se blindar demais. Pra sobreviver Ai, meu Deus. dar conta de comer, de trabalhar. E às vezes, do nada, um comentário aleatório enfia o dedo onde mais dói na gente. E foi lindo ver também, assim, toda a comoção que foi, é, né? eu acho é. que... E eu acho interessante que esse episódio mostra os nossos três finalistas de formas muito incríveis, uhum. né. Porque o Eric teve um grande destaque de superação mesmo. Conseguiu superar algo que ele nunca imaginava que ele fosse conseguir superar. Que é a questão da fala, do, do, de, de entrevistar, de se impor e tal. Ele conseguiu do vencer… Nervosismo. E a gente tem a Jade pega aí muito lá… Mim. Uma Também. posição mais vulnerável. Que elas né? não tiveram em outros que momentos. Que elas não competição. tiveram em outro momento. Então momento eu acho ali. que é o arco perfeito dos três finalistas esse episódio do videocast. Realmente Verdade. foi um episódio muito especial. Também acho. Mas aí é se a gente deixa mais duas participantes já de e tem o retorno triunfante das duas pro QG, né? Nunca <risos> isso aconteceu em nenhuma <risos> outra temporada. De duas voltarem e eles nunca sabem quem volta. Então eu acho que foi muito legal. Tanto pra nós, quanto pra eles, quanto pra internet ver a porta abrindo, tudo vazio. E entra a Jade depois aí lá. O quê? Ah, não. <risos> voltar as duas. Por favor. Ai, acharam Sim. mesmo que eu não ia voltar. Ai, meu Deus, que ótimo. Pera, acho que eu tô esquecendo de alguma coisa. Não! Ah! A gente até cheguei mais cedo, tá? Eu gente… Aqui, é, quando abri a porta do é, interior, eu amei o look tá dela nesse dia, que as pessoas que o público ia achar, pra gente já tava sendo muito incrível ver esse momento é, acontecer, porque era uma novidade, nunca tinha acontecido é, antes, né. Sim. E a gente tava esperando ver a cara deles, né. Porque realmente, a competição ficou cada a vez mais acirrada. Viram o peso que as duas tinham, né. É… E, e criou-se, né tiveram rivalidades, mas a Dakota acabou criando essa outra, né a partir da decisão dela, né. Do, que do a, tema do podcast, né. Que acabou levando as duas pro flop, então assim… R é, revirar a volta. E acho que elas aproveitaram muito o momento. Porque eu acho que o Corrida também é isso, gente. Aproveitar os momentos que gente, acontecem, se pegassem com toda a força e, e fazer acontecer, sabe. E o andamento da prova foi outro, né. Não sei se sentiram, mas eu acho que todo mundo ficou Tava mais focado ao perceber que, pô… Elas são muito boas, elas são muito boas, uhum. elas voltaram as duas. E essa prova é uma prova muito decisiva, então a gente tem que focar. Todo mundo ficou muito é. focado. Eu acho, eu senti que eles estavam muito concentrados na, na, na prova da garota da capa realmente estavam muito focados ali em fazer acontecer a maquiagem. As entregas ficaram lindas. As entregas gente. ficaram Incrível. lindas e realmente foi pelo detalhe. Né, o, a Dakota e a Sara Vica acabaram indo pro flop pelo detalhe. E eu gosto dessa prova, porque eu acho que ela une várias das coisas que a gente trabalha na temporada, né. Seguir o briefing de saber exatamente o que do produto você vai uhum. destacar. E ao mesmo tempo, ter criatividade pra conseguir destacar aquilo. E beleza, né? Você viu o carão da blogueira, é. né? E um ponto que eu acho ainda mais difícil nessa prova, gente, é que são três cliques. Hum. Você tem é. que entregar em três cliques e escolher é, gente, dentro é. desses três. Às é vezes difícil. você esquece, putz, o detalhe era mostrar isso daqui do batom, escolhi uma foto que não apareceu, só que na hora vê. eu não pensei. E a Dakota, ela tirou três fotos. Duas delas tinham o detalhe do batom, uhum. da hidratação do miolo do batom. E a única que não tinha, foi a que ela escolheu. Que ao mesmo tempo foi o que deu a vitória pra ela. Porque ela não escolheu a foto que ela se sentia mais bonita. É... Ela escolheu a foto em que ela viu o produto em destaque. Em três <risos> cliques, você conseguir jogar a base e ficar bonito parecia uma montagem, gente. E é, eu amei é, a consideração é bizarro, de um dos jurados também. Que eu não é verdade, lembro qual foi, que falou que, que exemplo, ela olhando pra exemplo, baixo a criava um, um link coisa... pra base, que ela tava olhando pra base. Amei, eu não tinha passado por esse lado. e eu Fala, eu fiz o que eu vi isso. Um fakeamento lá no primeiro vídeo e reclamaram. E agora eu tô passando o produto e reclamaram. Só que são entregas diferentes, né. Uma coisa é um vídeo onde há é um movimento, outra coisa é uma foto estática. É. Na foto, se a ponta do, da caneta delineadora tivesse um pouco mais pro lado… Resolveria. Fakeamento é. Já resolvia. Ela acabou comparando, porque ela ficou nervosa, confusa. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Vamos falar de um ponto muito emocionante também que traz aí um dos finalistas, que é o Eric, tendo que usar o olho dele que era uma questão pessoal, sabe? Acho que esse episódio gente, também fez muito, a gente né? se aproximar ainda mais Exato. dele. Que ele teve uma entrega maravilhosa num produto que ele tinha muito medo, né. Mais uma vez, o Eric se superando, é. né. Ficou, Ficou muito, muito entre a ele e a Elai, né. E é um produto difícil também o que ele pegou, né. Difícil, muito. difícil, mas o olho veio. Muito difícil, a... gente. O aplicador veio muito, ele pensou muito em capa de revista mesmo. Não só em foto de beleza, mas a Até a da pose. Da Avon, Nossa, foi que a gente impecável, impecável, impecável. O aplicador limpinho ali para você ver o formato dele e tal. Ele foi muito esperto. Eu acho que foi muito muito positivo até nesse sentido da trajetória do Eric até os momentos em que ele não foi tão bem, porque a gente acha que crescer numa numa num reality como Corrida das Blogueiras é sempre acertar. E às vezes é nesse Possível erro na mente uhum. dele, que era de um produto que não valorizava o que ele gostava nele. Que a gente conseguiu se encantar por quem ele era. E pra mim, ele foi um dos competidores que mais teve consistência ao longo da temporada. A Eli também teve o um momento dela, porque ela tava salva, salva, salva. E é. chegou a vitória dela numa é. prova que ela jamais imaginou. Garota da capa, eu tenho muito medo. Parabéns, Elay. Hoje a prova Eita é sua. Glória! <risos> Eita, Eita Glória! Eita, Glória! Daquilo entregou demais. E era o momento, né. Era o era... momento. Foi o momento Acaba da Elay. Terapia, emoção, é... emoção é. inspiração. É. Meu Deus! Exatamente. Nessa temporada, não tivemos somente uma que fala. Tivemos uma que habla, né, amores. É. Uma, uma uma quiabla aí, muito emocionante. Como a gente disse no episódio, vocês já assistiram. Cada história de cada semifinalista tocou a gente de formas muito diferentes ali, né. Eu me identifiquei muito com o que a Elay disse. Você identificou muito com o que a Jade disse. E a Dakota também trouxe coisas muito interessantes. Ai, gente, foi assim, muito difícil. Porque a gente tava muito emocionado, acima de tudo. Nossa, a gente entrou num loop ali de emoção muito forte. É, que a gente acha que… Você esperava, Bi? Que ah, eu isso? não esperava. Mas é isso que se espera dessa prova, né. Eu acho que é isso é. que a gente quer. A gente quer ver emoção aliada a dicas de maquiagem, claro. Porque é uma que fala, <risos> né, que é importantíssimo. Mas a gente precisava conhecer muito da vida deles, da alma deles. Gente, eu essa prova. Eles pra gente. Eu acho que a gente vem de temporadas anteriores em que essa prova Humanizou é muito boa tecnicamente, né. As pessoas entregam… E eu tava esperando essa entrega técnica muito boa. O que eu não tava esperando era ser invadida e atropelada por esse monte de emoção, <risos> porque é isso, a gente se identificou muito, né. Por e exemplo. talvez a Dakota focou tanto nisso que ela é. esqueceu de mostrar a técnica de maquiagem pra gente, né. É. E por mais que sua história nos emocione, nos toque precisa mostrar a parte da maquiagem é. também. E a Dakota não trouxe isso. Mesmo porque eu realmente queria saber o que ela tava fazendo. Uhum. Além de dar a história, obviamente, dela. Mas eu queria saber o que ela tava passando. E ela, como ela não falava, a gente até depois falou poxa, o que ela tava passando? Era, era batom, né? é, era uma é sombra? Verdade. Então quando eu descobri a arte drag, me veio como uma possibilidade que era batom, de liberdade absoluta. Mas não tenho certeza. Eu poderia fazer o que eu quisesse. Foi bonito que a gente viu a trajetória deles até chegarmos nos três grandes uhum. finalistas, né. Acho que de todos eles, a gente pôde ver muito talento, muito carisma. A gente se emocionou. E realmente, faz todo sentido os três estarem na final. Eu acho que faz todo sentido. São eu trajetórias amei muito. muito consistentes e muito parecidas entre si. Porque tem vitórias em números… Iguais, muito, tem flops é. em números iguais, né. Mas o que foi legal é que através do Maki fala dos três a gente conseguiu conhecer mais dos três, da, da história é. dos três. Que nos tocou de formas diferentes, é. e eu tenho certeza que tocou… Eu achei o essencial o Maki fala ser assim o, é o último legal, episódio. ele né? tinha participado do Batalha de Challenges, uhum. e ele perdeu. Ai. E ele ficou muito chateado, e ele descontou isso nas pessoas. E você, a Nathalie, fala isso, você ter a coragem de você assumir isso. E falar, uhum. não, eu errei mesmo, e aprendi, sabe? Gente, é eu botei tanto pro Eric, Eric na época. Dos a também. gente percebia isso muito né? nele, né. Muito. Quando alguém tava ficava triste, feliz. ele queria abraçar. Sim. Quando alguém tava feliz, ele comemorava junto. Ele ficava feliz pelas pessoas com as quais ele teve que trabalhar em grupo também. Isso foi muito Sim. legal. Pela Elaine, mesmo quando a gente conversou com ela para entrevista para ela entrar no programa, a gente sabia que era extremamente carismática e tal. Mas acho que ninguém esperava <risos> que ela fosse entregar uma drag tão polida, com makes tão boas. Ela realmente se empenhou muito e mostrou muito mais até do que ela mostra no próprio canal Exato. dela. Então eu foi acho. uma grande Sim. surpresa, muito positiva. Eu acho que uma coisa incrível que a Jade conseguiu mostrar também ao longo da temporada é que aí ela se coloca em contraposição ao jogo da Dakota, que estava dentro das regras, claro, mas tinha um pouco mais de, de malícia ali. É que ela conseguiu jogar de uma forma muito madura oh, mano, em relação lá. aos outros participantes, né? Eu acho que é muito Melhor colocado você... do que eu acabei eu, de falar que você é contra ir lá e falar ali na frente. Não, e ela não depois né? envolveu, é, né? ela, ela se envolveu, se envolveu na trama. Você fingir que não é nada, realmente às vezes é a melhor opção, hum. mas às vezes também não dá para engolir. Às viagem, vezes, né? vira gente, arrependimento ai, depois. Uma longa viagem maravilhosa maravilhoso uma longa viagem que já está chegando ao fim né oh. amiga semana que eu vem tô com saudade mas não eu chegou também. totalmente ao fim porque no dia 10, semana que vem acontece a nossa grande final dessa temporada ao vivo os votos ainda vão estar rolando inclusive você pode votar agora né corrida das blogueiras.com gente é comenta like, aí, já, embaixo em quem é você aí. Votando, é vocês estão votando eu quero saber é tira você. das nossas costas esse peso tá e é. é com vocês agora escolham aí <risos> três <risos> opções, <risos> aí três opção <risos> ó, é. ó poxa dá para escolher tá <risos> na semana que vem acontecer essa grande final ao vivo, vai ser muito, muito, muito especial. Como sempre, várias surpresas acontecerão nessa noite, tá? Mas é importante lembrar também que dessa vez, um dia antes da final no dia 9, vai acontecer a lavação de roupa suja. E dessa vez, lá no canal da Dona Americana, tá? Então, no dia 9, ah, no não, canal da Dona no da a grande lavação de roupa suja. Com muita abração com todos os participantes, né, filho? É, pra resolver as pendências. Tá? Mas no dia 10, <risos> terça-feira, acontece a grande final. E estaremos lá, né, amiga? Eita, agora eles vão ter que ficar dois dias, né, lá, gente? Um socorro! Ai, ah, belíssimas. belíssimas! Eu cheguei primeiro meu ababado, peguei meu avião, tá, sim, Claro, eu cheguei em casa, não gente. Mas, mas, mas... É, mas sempre emocionado. Sempre né? emocionado. Gente, emoção. então, muito obrigada a vocês que acompanharam essa quarta temporada, as nossas juradas. Gente, todo gente, mundo. sempre. Gente, top, uh! que ah, dia, que é assim. Ai, foi muito mutirões e mutirões. É, gente, o que é. será <risos> da semana que vem, hein? Eu tô nervoso. Ai, ai, ai, ai, a gente ai, se ai, vê ai, na ai, grande ai, final, gente. Até o semana o que vem. É a corrida ai, das Corre, Acabou. <risos> Bom, gente, eu não tinha nem certeza se eu ia gravar o react a esse recap, mas eu simplesmente amei relembrar tudo o que aconteceu na temporada. Essa não somente é uma das temporadas mais fortes, mas também é uma das minhas favoritas, e acredito que da maior parte do público também. E eu estou muito triste que tudo já vai acabar. Eu nem acredito que um dos meus favoritos. E eu vou ter que esperar, sei lá quanto tempo pra sair a próxima temporada. Não sei se vai sair no finalzinho do ano que vem, igual essa foi. Ou se vai sair mais cedo em outubro, como era costumeiro. Mas eu sei que eu quero saber em quem vocês vão votar pra essa final, se vocês estão animados. E é isso! Se você curtiu acompanhar o meu react ao recap de Corrida das Blogueiras quarta da temporada, vai deixando seu like aí embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações. Não se esqueça de me seguir nas minhas redes sociais, que lá tem vários conteúdos extras, inclusive todos esses looks que eu uso nos reacts de Corrida das Blogueiras. Tem ensaio lá, tem tutorial da Make. Não percam um que é babado. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo e o canal com os seus amigos, que isso me ajuda bastante. Com tudo isso dito, eu acredito que nós já estamos chegando ao fim do vídeo, eu sou Gabriel Jordan. Muito obrigado por assistir. E esse foi o vídeo de hoje. Seia.